segurar mais assim por Olá pessoal, tudo bem? Oh! Como vai vocês? Aí Vamos continuar com o nosso segundo fórum de educação do futuro. Todo mundo animado aí, né? Nós vamos ter aqui um painel maravilhoso: educação, inovação e disrupção. Alguns cases, vai ser bem legal, beleza? Eu vou apresentar o pessoal aqui, ó, a nossa mediadora. Ela tá ali toda empolgada conversando com a galera lá, a nossa mediadora lá, ó. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em design da Universidade de Brasília e atua como diretora da revista Redes.com. Daniela Galcini, palmas para ela, da UNB. Isso! Muito bem! Gostou? Gostei, gente! Ela é da minha terra, gente. Que coisa linda. Percebeu pro sotaque, né? Ela é de Natal. Ela é pesquisadora do CNPq, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Doenças Tropicais. É professora adjunta do Departamento de Medicina da Universidade de Iowa e orientadora de, pesqui... de pós-graduação nos programas de saúde da bioquímica da UFRN, a professora Selma Jerônimo. Para, para, palmas para ela. É show, a minha terra. Olha. Aí. Natal, hein? <risos> Nossa próxima, Isabela Cás Soares, é representante estudantil da AfroGames. Super top, hein? Olha, ela é graduando em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Está no sétimo período e é aluna do curso de, de introdução à trilha sonora de games para projeto de AfroGames. Palmas para ela! É do Rio! Que legal, gente! né? <risos> A nossa próxima aqui é, é psicóloga, formanda em formando da, da Universidade Federal Fluminense, com intercâmbio acadêmico no. Ah, esse que eu já chamei, não foi? A Isabela Cássia é você, não é? Isso! Mas a Mariana Ochoa, vem cá, Mariana, ela é do grupo AFORREG e atua na coordenação do, dos projetos sociais de arte, cultura, educação e tecnologia. Palmas para ela! A nossa última panelista, show de bola, do Instituto Campus Party. Ela é administradora do Include, que é um projeto social da Campus Party, certo? Que instala laboratórios de robótica em favelas, comunidades carentes do Brasil. É a Cidiane Zanin! Muito obrigado por você estar aqui. Vou passar a palavra agora para a nossa mediadora. É isso aí. Olá, boa tarde a todas e todos. É, eu nem vou comentar nada ainda, né? a gente deixa para o final para fazer uma síntese e já vou é, passar a palavra né, para a Selma Jerônimo, da UFRN Boa tarde, é um enorme prazer, eu sou ainda da geração chamada Bios Bicho é, Operando o Sistema, Bicho Não Informado Operando o Sistema então, o que eu gostaria de discutir hoje com vocês é um projeto que nós temos desenvolvido no Rio Grande do Norte, que busca, na verdade, inicialmente era para entender a resposta imune em pessoas que eram infectadas por vários micro -organismos. Só que no decorrer do projeto, nós descobrimos, a gente tinha algumas ações nas escolas, nós descobrimos que as crianças do ensino fundamental tinham dificuldade em interpretação de texto em leitura. E foi baseado nessa afirmação de uma colaboradora nossa do projeto, que ela indicou, as crianças não sabem ler. O que é que nós vamos fazer para desenvolver o projeto? Então, nós começamos com a, a, o estudo do diagnóstico e, e qual era a gênese que essas crianças estavam tão atrasadas. Isso é refletido no IDEB. O IDEB do município que a gente trabalhava era um IDEB de 2.6%. E se você examina o IDEB em grande parte de áreas costeiras do Brasil, na área do Nordeste, varia em torno de 2,5 a 3. Então é uma tragédia, aí os o nosso desempenho os fracos na parte de ciência e em todas as outras áreas do conhecimento. Então nós criamos uma rede de colaboradores para poder montar um programa de melhoria de qualidade de educação. Em seguida, fomos buscar recursos, porque sem dinheiro não se faz... E buscamos também doações imediatas de pessoas físicas para construir, para mudar a infraestrutura local. Então, nós começamos com o um problema de saúde, trabalhando com dengue e arboviroses Foi no momento que, de, de, de, que zika e chikungunya entraram no Brasil, além das doenças tradicionais. E nós partimos para um curso inicial de capacitação dos, pre, dos professores da rede municipal, do município que a gente estava trabalhando. E depois adotamos uma escola para tentar ver se a gente conseguiria estabelecer um modelo de educação que fosse sustentável. Nós fizemos inicialmente uma discussão com o corpo docente, é, nós levantamos o acervo existente na, na escola, e para vocês verem, é, existia, é, é, havia centenas de livros lá, empacotados numa sala, sem uso. Então nós cadastramos, catalogamos todos os livros e iniciamos uma nova proposta pedagógica que foi capitaneada pelos professores do núcleo de educação da infância. O mais importante é que a maioria dos professores que começou a participar nisso aí eram professores aposentados. Né? E elas começaram a se doar e a gente começou a, a partir do momento que a gente começou a implementar o projeto, várias pessoas se a, a, aderiram. Então, nós tivemos um pouco de hands-on uh, dos professores em termos de visitar a universidade, mas também dos alunos de participarem da universidade. Uma coisa que a gente detectou de saída é que os alunos não sonhavam. Como é, como é que nós podemos pensar em alguma coisa se nós não sonhamos? Então, esse é um aspecto importante que, da, da tragédia, é que essas crianças elas se sentem vencidas. A professora Débora, ontem à noite, ela mencionou exatamente isso, quando ela, ela começou o trabalho lá em São Paulo, é que as crianças elas não se é, elas não sentiam que tinham futuro. Então, a gente precisa sonhar, nós precisamos colocar na mente das crianças a possibilidade de sonho. Então, a iniciamos também o, o, o trabalho em espaços não formais de acordo com o ambiente existente no município e criamos como era o, o nosso intuito agentes de saúde mirim como tentativa de controle de vetores transmissores de doença então nós começamos com recursos a, é, que nós conseguimos e pessoas físicas nós fizemos a reforma da escola, dá para perceber essa estrutura à esquerda em cima que tipo de sala de aula se tinha anteriormente ah, nós tivemos um arquiteto que trabalhou pro bono, fez todo o desenho novo da escola. Conseguimos pessoas voluntárias para a construção. Fizemos a construção de salas de aula, banheiros e começamos a implementar algumas tecnologias. Conseguimos computadores da universidade, foram levados para as escolas e hoje a gente está começando a um computador por criança e uso de novas tecnologias. Esse é o aspecto que nós temos hoje na escola. Ah, aí... Num, numa dissertação de uma aluna minha nesse mesmo município, só para vocês verem, olha os pontos em vermelho. Nós temos, em termos de demografia, os anos de escolaridade da maioria da população. Seis anos de escolaridade, num nível de escolaridade muito ruim. A, a renda per capita mensal, em torno de 372 reais. Como é que você sobrevive com a família, com o um nível de renda desse jeito? Ah, aí tem um outro o outro lado da moeda que é a desinformação geral aí vocês veem com os aspectos nutricionais a, a maioria com sobrepeso obesidade que gera problemas importantes ah, subsequentes. então em, em resumo você pode passar por favor é a, a uma aluna nossa que tem trabalhado no projeto que da tá melhor ok beleza é só esse é um, um minuto okay. Basicamente, ela resulta. A universidade não pode parar porque nós nos organizamos em três pilares: a pesquisa, o ensino e a extensão. E dentro da extensão nós atingimos muito além dos muros da universidade. Nós estamos no Instituto de Medicina Tropical é, trabalhando num programa de extensão de empoderamento de populações via educação no qual nós estamos impactando diretamente a vida de muitas crianças no município de Pureza através de educação de qualidade. E nós atuamos em saúde, meio ambiente, nós atuamos na educação propriamente dita e também com várias outras vertentes, como robótica, introdução à lógica de programação. As crianças estão realmente sendo treinadas e o intuito é que a escola vire uma escola modelo no futuro, de como transformar a educação com pouco dinheiro em pouco tempo, e que isso seja usado em outros lugares do Brasil. Então, é, tudo que nós queremos é para que essas crianças é, passem a sonhar. Nós temos mulheres fabulosas, pessoas que têm contribuído com o tempo, muitas delas passam 20 horas por semana, porque a, a, o município fica a uma hora de Natal, então elas saem 6 horas da manhã e retornam às 6, 7 da noite, pegando todo o trânsito, todas as coisas. Então, o nosso agradecimento, elas nos ensinam e, e o encantamento, cada criança que nós salvamos, nós melhoramos o, o país. Muito obrigada. Obrigada, professora. Gente, eu esqueci de avisar que são cinco minutinhos, então é um tempo corrido. É, eu tenho que interromper às vezes. Né? Então, vou passar a palavra agora para a Mariano Show, gerente de projetos da Afroreg. Olá, boa tarde. Eu vou começar passando um videozinho é, que mostra bem rapidinho o que, que é esse projeto que eu vou falar com vocês, que é o AfroGames. É um dos projetos que a gente tem lá na Afroreg. Geral deve ser a primeira favela do mundo a receber um centro formador de atletas de esportes eletrônicos. Esse acesso digital que a gente está dando a esses garotos, isso vai mudar a cabeça deles. O nome desse projeto é o Afro Games, lá em Vigário Geral. Pegar é um tipo de jovem que não tem acesso à tecnologia e, ao mesmo tempo, você também trazer uma miscigenação. Porque esse universo do esporte ainda é um universo muito elitista. Isso aqui é uma temática transformação, é transmutação. Além de aprender a jogar, os jovens também vão aprender a fazer esses jogos eletrônicos ter aulas de inglês, programação e produção musical voltada para a trilha sonora de games. A criação é a base. Eu sempre quis saber como era criado o jogo. AfroGames, o primeiro centro de formação de jogadores profissionais de esportes dentro de uma favela no mundo lugar equipado como esse. Não só dentro de uma favela. O LOL, que é esse jogo que, que eles vão jogar, ele reafirma um conceito muito importante para a gente da ProReg, que é a diversidade. Não é o futuro, não. É um presente para a gente dar uma sacudida na educação do Brasil. Então, isso é um pouquinho do AfroGames, que agora eu vou contar para vocês. O AfroGames ele é um projeto que a gente começou agora em maio de 2019, mas a ideia do AfroGames ela é de 2017. A gente está aí esses dois anos captando, buscando patrocínio para esse projeto. Enfim, agora ele saiu do, do PPT, né, que a gente falou. Agora ele está lá, ele é uma realidade dentro da favela de Vigário Geral. Então, é o primeiro centro de formação de atletas de esportes dentro de uma favela. É, não tem isso em nenhum lugar do mundo, a gente pesquisou muito antes de construir. É, o Afrogames ele vai levar esportes para, as favelas, para a favela do Rio de Janeiro, é, para uma população que não tem acesso a, a esse tipo de tecnologia, né? É, buscando capacitar esse jovem e formar esse jovem. É, são jovens a partir de 12 anos, então qual o nosso objetivo? A gente está ensinando eles, por que, que ele é um centro de formação que está para além de formar jogadores, né ele é um centro de esportes, não só um centro de jogadores de esportes. A gente está focando no LOL, então a gente tem cursos de LOL, a gente está ensinando a garotada a jogar LOL, e a gente também está ensinando o que está por trás do LoL. Então, a gente tem aulas também de produção, de programação, né? programação de jogos e produção musical. Né? Introdução à trilha sonora para games. E todos esses jovens eles têm acesso também à aula de inglês, porque a gente entende que é importante para esse universo dos games. Então, a gente trabalha no curso de LoL com jovens a partir de 12 anos até 24 e os demais cursos, né, Programação e Introdução à Trilha Sonora, é a partir de 16 anos, e aí a gente pega até 29. Vou tentar passar rápido. É, então, são 100 jovens, a gente tem um, esse primeiro período do projeto, são seis meses de projeto. A gente começou com o patrocínio da Oi e a Secretaria de Estado. É, de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. São seis meses de projeto, de maio a novembro desse ano, mas a gente já está em período de renovação com a, a Oi novamente, então a gente deve ficar mais um ano aí, 2020, a gente deve continuar com esse projeto, mas são 100 jovens com aulas de LOL, programação de computadores, introdução à trilha sonora e aula de, de inglês, como eu falei para vocês. Opa! Então qual é o nosso objetivo? A gente quer usar o esporte como ferramenta de transformação e impacto social, a gente quer desenvolver alunos para que eles tenham habilidades com jogos e tenham se tornem potenciais jogadores, a ideia é que daqui a um tempo a gente tire os melhores jogadores e a gente tenha o primeiro, assim como a gente está tendo o primeiro centro de formação de esportes, a gente quer ter o primeiro time de LOL formado dentro de uma favela. E desenvolver alunos que tenham interesse na área né, para atuar com caster, streaming, transmissão. Essa é a sala, são 20 computadores, são 20 máquinas como essa. A gente recebeu no dia da inauguração jogadores profissionais, e eles falaram para a gente: isso é o que vocês. É, é, assim, que a gente tem para jogar. A gente tem 21 máquinas dessas ali. Né? Então, assim, todo, 20 para os alunos e um para o professor. A gente quer incluir digitalmente esse jovem dentro da favela de Vigário Geral. A gente quer trabalhar para a transformação social e para a geração de renda. Estou passando rápido, porque eu tenho pouco tempo, senão não dá tempo de falar tudo, gente. É, a gente tem cinco... Oi? A gente tem cinco turmas, são três turmas de LOL, uma turma de programação e uma turma de introdução à trilha sonora. E todos eles fazem inglês, como eu falei. Todo mundo fica lá seis horas por semana com a gente as é, segundas, quartas e sextas. E as terças e quintas, e agora aos sábados também a gente vai começar, é, tem treino livre. Então, o aluno pode ir lá e pode jogar a hora que ele quiser. Porque a gente está falando de um jovem que não tem esse equipamento na sua casa. Então, lá não só no horário da aula, quando ele não tem aula, ele pode ir lá também treinar. Camisa do projeto. É... E aí a gente trabalha com educação e tecnologia para três coisas que são muito importantes para a gente na Afroreg, e não seria diferente nesse projeto. Cidadania, diversidade e geração de renda. Por que cidadania? A gente, possivelmente, a gente não vai ter 100 jogadores né, se formando ali. A gente vai, né, a gente está dando um curso para 100 pessoas, talvez não, esses 100 não trabalhem é, no universo dos games e no universo do esporte. Mas, mas eles estão tendo ali um, um, um primeiro encontro com a tecnologia. Né? A gente está ali trabalhando conceitos importantes é, sobre o seu território, sobre o lugar onde ele mora, né? utilizando o, o jogo para falar de violência, para falar de diversidade, para falar de cultura, para falar de inclusão. Então, a gente porque a gente acredita... Né? Esse é um um painel de educação porque a gente acredita que a educação ela passa sim é, por uma prática pedagógica né e por ambientes escolarizados que é isso que é o AfroGames. Né, ele tem hora para entrar hora para sair tem um professor então é sim um ambiente escolarizado mas a educação ela é também uma prática política e social né então tem aí um viés importante para gente da cidadania da diversidade é, o Afro ele separou a gente tinha cota nas inscrições para mulheres e pessoas com deficiência e também não, é, não são cotas, mas é um cuidado que a gente tem em qualquer curso do Afroreg, dele ser o mais heterogêneo possível. Então, a gente faz uma seleção, a gente fez uma seleção desses alunos. Qual o objetivo dessa seleção? Ah, Ser quem já joga? Não, muito pelo contrário. A gente queria uma turma heterogênea do ponto de vista de jovens que já jogaram com jovens que nunca jogaram, mulheres, homens, brancos, negros, pessoas que moram lá na favela e algumas pessoas que não moram na favela também, porque a gente pensa que essa interlocução é importante também. Até porque o jovem que está fora da favela e está jogando, ele abre portas importantes para esse jovem que está dentro da favela. Né? Então, essa diversidade, ela nos é cara. É, e geração de renda, né? A gente quer que essas pessoas consigam trabalhar com isso. É, aí são os dados do que foi a inauguração, né? enfim, o número de pessoas diretamente impactadas, indiretamente impactadas, os números da mídia espontânea, porque realmente foi um grande sucesso esse projeto. E a gente quer fazer muito mais. Como eu falei, a gente está num período de captação para o próximo ano. A gente quer abrir o nosso primeiro time para 2020. É, a gente quer abrir uma nova unidade no Cantagalo. E a gente quer fazer um projeto que a gente está brincando aí, que é o Minecraft, que é um projeto voltado dentro do Afrogames, voltado para a galera até 12 anos. Mas são projetos que a gente está aí em período de captação e pensando para o próximo ano. É isso, gente. Obrigada. Vamos lá então, agora eu vou passar a palavra para Isabélia Casa Soares, representante estudantil da Afrogames. Boa tarde, é, minha participação no projeto ele tem tudo a ver com a minha pesquisa para monografia, monografia. Né? Como fui apresentada, sou graduanda em antropologia na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. E, desde o ano passado, eu comecei a minha pesquisa com eSports e, a partir daí, ela foi migrando para consumo e redes digitais, no geral. Então, basicamente, o que eu estudo é uma, eu faço uma análise da, de como os personagens criados pelos, pela Riot, pelo League of Legends, se relacionam com os jogadores, na maioria deles amadores, não necessariamente profissionais numa é, perspectiva de consumo e a partir disso eu fui para alguns eventos no ano passado pela Universidade de Cultura Pop, de Cultura Geek fui para GameXP, fui para CCXP, além de outros eventos é, e na GameXP que eu conheci o projeto Afro Game, que eu nunca tinha ouvido falar até eu participar da GameXP e logo de cara eu gostei porque primeira vez eu vi a palavra afro perto de games nesse mercado. Porque a minha a minha experiência não só enquanto pesquisadora desse meio, mas pessoalmente como alguém que joga desde que quando eu não consigo me lembrar, é nunca vi representação de pessoas negras e majoritariamente também de mulheres, né? O que é completamente controverso com com o meio que a gente está no Brasil. Né? Recentemente saiu uma pesquisa da Silks Group, que é a terceira pesquisa, terceira edição da pesquisa, onde se mostra que as mulheres são a maioria no Brasil de gamers, não necessariamente profissionais, né? mas isso só mostra como que continua essa aparente imagem de que no mundo dos jogos quem predomina a predominância é masculina e branca, assim, né? É, se a gente pesquisar um pouquinho sobre a história de computador, por exemplo, a gente sabe muito bem que quem criou os computadores como a gente conhece hoje foi uma mulher. Quem estava mexendo nos computadores até, assim, década de 50, em sua maioria, foram mulheres também. E, a partir da década de 80, quando os computadores pessoais, como a gente conhece hoje, eles começaram a ser vendidos como brinquedos, eles foram vendidos por brinquedos para meninos. E desde então continua essa cultura de que é, tecnologias, esse tipo de tecnologia de jogos é para homens. Então eu me senti pessoalmente atraída pelo projeto e por o recorte da minha pesquisa também, um recorte de raça, um recorte de classe e um recorte de gênero também que foi muito bem explicitado aqui também pela Mariana. É, contemplaria tudo isso. Eu fiquei muito feliz com a ousadia do projeto, assim, eu diria, por não por levar esse tipo de cultura para a periferia, mas apenas por dar os recursos, porque essa cultura ela já existe na periferia. Não é como se não fosse ainda, não é como se desconhecessem o mundo dos games, né? Mas há uma grande diferença entre quem pode estar em algum lugar e quem quer estar naquele lugar, né? E a gente sabe muito bem a partir desses eventos eu estive na... A GameXp foi no Rio de Janeiro, a CCXP foi em São Paulo. E todo o perfil, em sua maioria, é o mesmo, né? Pessoas brancas, homens brancos, em sua maioria, várias crianças correndo por aí com, com celulares e computadores muito caros. Enquanto eu até estava contando para a Mariana agora há pouco que eu ganhei um computador dessa geração agora, depois de um pouco mais de uma década usando um computador muito antigo só porque eu entrei no projeto né e pessoalmente assim a minha relação com o projeto eu estou fazendo o curso de produção musical para jogos é música e jogo é uma coisa que está na minha vida desde que eu me entendo por gente então influência de pai influência de mãe é bom a gente sempre trazer essas heranças com a gente né e esse curso ele entrou não só assim, estou saindo um pouco da minha pesquisa, fico com medo disso, de sair um pouco dela e deixar um pouco de lado, pegar muito mais pessoal. Só que o curso ele é de envolvimento tão grande com os alunos que não tem como assim. Os professores eles são muito dedicados e os alunos também. A gente está passando por esse processo né, de ser um projeto experimental. E é novo para todo mundo. É novo para quem está criando, é novo para os professores. É, nunca houve um professor de LoL, de ensino básico no mundo assim né e agora são três turmas com, três, com dois professores né e enfim o meu minha participação tem sido essa é, e só queria também demonstrar muito mais da importância assim desse projeto eu espero que venham muito mais projetos como esse não só aqui no Brasil que é de extrema importância para todos nós Obrigada, garota. agora vamos gente eu tô com um negócio aqui que vai derrubar passar a palavra para Cidiane Zanin Cidiane Zanin do não, não vou usar. É, do Instituto Campus Party eu vim para contar um pouco para vocês da nossa experiência com o projeto include tá tem o um vídeo A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. E uma das um, coisas mais importantes que nós estamos fazendo, que são o legado do evento, é o projeto Include. Estamos levando tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia para crianças. Menores de 20 anos tenham a possibilidade de meter mão em uma impresora 3D, um drone, em la realidade virtual, el internet das coisas. Include, tende a ser um potente instrumento de integração económica e social. Pessoal, a fala do Francesco ali, que o INCLUDE tende a ser um importante instrumento de integração econômica e social. A gente tinha esse pensamento que a Campus Party era isso. Até que, num momento, há dois anos atrás, a gente entendeu que é, quem acessava a Campus Party era porque tinha recursos para acessar. Ou tinha contatos, ou tinha recursos financeiros, de alguma forma essa pessoa tinha recursos para estar aqui nesse evento. Né? E por mais que a gente conseguisse trazer pessoas para acessar a Campus Party, isso não era suficiente para mudar de fato a vida delas. Então, há dois anos atrás, na Campus Party em São Paulo, a gente fez, é, promover uma iniciativa muito importante, que foi levar 7 mil jovens de escolas públicas para participar do evento de uma Campus Party. E eles passaram o dia lá, né? e ao final a gente quis entender como que eles se sentiam nesse ambiente de tecnologia que vocês estão acessando e ao final a gente conversou com muitos deles e as respostas que a gente tinha era uma alguma variação do tipo é, isso é bacana isso é legal mas isso não é para mim ou seja eles estavam num evento onde tinha muita coisa bacana acontecendo mas no final do dia eles voltavam para casa deles eles voltavam para a realidade deles e nada mudava na vida deles e algumas das crianças ah, falavam para nós também assim isso não é para mim e a gente aprofundava e perguntava para elas. Mas por que que isso não é para você? E a resposta era: isso não é para mim porque meu pai e a mãe dizem que eu tenho que ser pedreiro, eu tenho que ser faxineira, eu tenho que ser o que eles são. Nessas né? crianças não era, não era é, possível que elas sonhassem em ser algo diferente do que os pais. Então a gente entendeu que se a gente quisesse fazer algo que de fato mudasse a sociedade, e quisesse criar um impacto positivo nessa sociedade, a gente tinha que estar na favela. A gente tinha que ir na favela fazer alguma coisa. É, quando eu falo em favela, claro que nem toda a região do Brasil tem favela. Eu falo de favelas, comunidades carentes e comunidades isoladas, onde a tecnologia demora para chegar. A gente tem uma missão muito grande com o Instituto Campus Party, que abrir 10 mil laboratórios de robótica no Brasil. E a gente sonha em mudar a realidade social do país através da inserção desse, desses jovens na tecnologia. Os laboratórios incluem, então, hoje no Brasil, existem é, em Brasília, é, em Salvador, na Bahia, e no Paraná, mas de agora até o final do ano a gente entra aí numa maratona de inauguração, onde a gente vai abrir laboratórios em Santa Catarina, em Natal, é, Maceió, é, mais laboratórios aqui em Brasília, então a gente está expandindo esse projeto e a gente chega, quer chegar muito longe com eles. Dentro do laboratório a gente ensina programação, a gente ensina sensores, a gente ensina é, mecânica, eletrônica tudo uma, uma base inicial para eles começarem a acessar a tecnologia. Dentro do laboratório tem drone, tem impressora 3D, tem todos os equipamentos de tecnologia. Mas, fundamentalmente, a gente ensina eles a ganhar dinheiro com a tecnologia, porque a gente acredita que isso faz toda a diferença na sociedade. E, principalmente, é, orienta eles a entender que na favela ou na comunidade que eles vivem, tem muito potencial para eles ganhar dinheiro com a tecnologia. Né? Então, a gente ensina, por exemplo, coisas simples. Instalar uma webcam, instalar um sensor de fumaça, para que eles possam, depois de seis meses, já começar a ganhar algum dinheiro com a tecnologia. Porque, a gente entende assim, nessas comunidades, o primeiro acesso que eles têm para ganhar algum dinheiro, para fazer alguma grana, é com a criminalidade, né? então o que que a gente quer, a gente quer substituir a forma como eles ganham dinheiro e a gente brinca que a gente compete com os traficantes, compete com os criminosos, né? a gente é inimigo deles, porque a gente troca a forma como eles vão ganhar dinheiro. Para que tudo isso aconteça a gente tem vários parceiros, um deles é é o Sebrae, né? a gente dá todo um ensino, de, um ensino técnico de tecnologia. E ao final do, dos laboratórios, ao final do ciclo, entra o SEBRAE para ensinar também empreendedorismo. Né? Porque a gente não quer ficar só no lúdico. A gente quer que eles entendam que é possível eles empreenderem com a tecnologia. Outra iniciativa muito bacana que tem os laboratórios é uma parceria com a UFRN, que a gente faz testes de QI dentro dos laboratórios. Então, é, a gente se perguntou assim, Será que em 67 milhões de jovens não tem um gênio, não tem uma gênia? Né? Claro que tem. Mas e quem faz um teste de QI para descobrir isso? Então, tem muito talento escondido. Inclusive, uma criança que tem altas habilidades no Brasil, ela é tratada quase como deficiente. O professor não sabe como lidar com ela, ela é incômodo, ela é um estorvo dentro da sala de aula. Então, a gente quer identificar eles. E a gente, identificando eles, a gente tem uma parceria com a UFRN, que eles podem, ao final, ganhar uma bolsa de estudo para estudar com crianças ou jovens que têm o mesmo potencial com eles. Pessoal, então seria mais ou menos isso a ideia do projeto Include, a ideia desse painel que faz parte da programação do Fórum de Educação do Futuro, segundo o segundo fórum, é trazer aqui cases, histórias de iniciativas que estão acontecendo, que estão dando certo, justamente para inspirar vocês que são da área de educação a... No sentido assim, o que eu faço segunda-feira quando eu chegar na sala de aula? Que iniciativa, que inspiração que eu tenho aqui para chegar lá e fazer alguma coisa, fazer diferente? Então, essa é a nossa ideia, apresentar vários cases. A gente trouxe aqui painéis com diversidade, né? Fizemos questão de trazer uma representante estudantil, porque como que a gente fala de educação e não tem um representante estudantil, né? Não faz sentido nenhum. Mas seria isso, então, agora vou passar a palavra para Daniela e vamos abrir para perguntas. não vou abrir para pergunta mentira gente é que eu tenho várias aqui <risos> Bom, obrigada as quatro participantes são lindos né os cases assim e eu queria saber se vocês têm perguntas levanta a mão eu vou fazer três de uma vez tá vamos resumir aí a pergunta tá pra gente ter tempo das respostas é, se identifique e fale o nome por favor ah, meu nome é Fernanda, eu trabalho na Embrapa, eu trabalho com transferência de tecnologia, por isso que eu vim para o Campus Party. E eu queria saber se vocês têm no Include alguma coisa envolvendo a área rural, né? porque a gente tem essa dificuldade e a gente sabe que o meio rural também necessita dessa capacitação tecnológica, já que está tomando espaço né, a tecnologia lá no meio rural. Gente, eu acho que a gente já faz as três perguntas direto, pode ser? Tudo bem? Opa, tudo bem? Eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Educação, trabalho com esportes eletrônicos e presidente da Federação dos Esportes Eletrônicos também. A minha pergunta vai mais para o pessoal da AfroGames. Eu gostaria de saber como que funciona os aspectos de formação dos professores que trabalham nisso. Porque eu também tenho trabalhado um pouco com o aspecto da formação dos professores da rede pública para trabalhar com os esportes. E aí eu gostaria de saber um pouco dessa situação. Como que se dá esse trabalho de formação dos docentes, né? para gente construir, para aprender um pouco. Obrigado. Obrigada. Vou passar aqui mais uma perguntinha. É, boa tarde. Eu não sou da área da educação, eu sou psicóloga clínica. E, primeiramente, além da pergunta, é, eu fico muito satisfeita, muito feliz de ver que é, é uma mesa que está composta de mulheres que estão fazendo transformação né? com tecnologia. Oi? Oi? Não é por acaso. Pois é. E a, a minha pergunta, na verdade, ela é uma pergunta geral, porque cada uma de vocês estão trabalhando de, dentro de projetos que são com pessoas que não têm acessibilidade direta à tecnologia. E eu queria saber como é que vocês percebem, por exemplo, o desenvolvimento dessas, né, desses jovens, dessas crianças, desses projetos, se isso é ligado à autoestima. Por exemplo, se dá para perceber isso de forma como se relacionar né, do desenvolvimento até social das, dessas, dessas pessoas que estão ali. Né, se elas se desenvolveram também socialmente no sentido de conseguir... etc. Né, como é que vocês percebem isso? Obrigada, gente. Vou passar aqui o microfone. Quem quer começar? Então, pronto. Bom, em relação a... É, inserir as pessoas das áreas agrícolas dentro da tecnologia, sim, a gente, tá, a gente tenta fazer isso, né? Por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem um grupo é, de um dos laboratórios que vem das, da área agrícola. Até a gente tem um case muito lindo, que a gente queria contar aqui, mas não deu tempo, que é de um, um menino que vai com a mãe para o laboratório e eles fazem 40 quilômetros todo sábado para ir para o laboratório. E esse menino, ele é um menino de altas habilidades, que o laboratório descobriu. Então, temos aí cases muito bacanas, histórias muito lindas acontecendo, muitas descobertas, mas hum, não depende só de nós isso acontecer. A gente vai lá, a gente instala o laboratório de robótica, mas depende da comunidade aceitar o projeto e aí promover, né? porque o laboratório está lá. Então, tem que alguém se disponibilizar, deslocar esse pessoal. Então, a gente faz um esforço muito grande para isso acontecer. A gente sabe que isso é importante, a gente quer inserir eles também, mas, nesse caso... Não depende só de nós. Com relação ao aspecto de autoestima, é, nós iniciamos esse projeto há três anos. Ah, incluímos neste este ano um psicólogo. E estamos criando uma métrica exatamente ah, para o que você perguntou, em virtude de pensarmos que ah, as nossas crianças... Elas são muito oriundas de lares eh, que não tem um, um, um equilíbrio muito grande. As crianças são muito largadas, muitas vezes não tem os pais, pai e mãe ou, ou, ou adultos que supervisionem o dia inteiro. Então um dos, um dos pontos que nós estamos colocando é uma métrica com relação ao desempenho eh, na parte de ciências, na parte de matemática. Mas também no aspecto de relacionamento social, que é extremamente importante, esse equilíbrio emocional para vir para o futuro. Então nós esperamos ter uma, essa métrica até o final do ano, acompanhando um ano de uh, intervenções, uh, tanto dos aspectos uh, de ciência, de, de educação, mas também os aspectos psicológicos. Obrigada. Agora eu vou passar aqui para as meninas, para que elas possam falar que já e a gente já está quase concluindo tá. sobre a formação dos professores, né? É, foi um desafio muito grande contratar esses professores, é, porque isso, né? Como a, como a Isabelle falou, não tem a ah, professor de LOL, né? Você tem coach, você tem treinador, não tem né esse professor. Então a gente buscou jovens, pessoas jovens. Isso era importante para gente para que a linguagem fosse clara com o público que a gente está trabalhando. É, os professores de LoL, eles são jogadores de LoL, mas de times universitários. Então, a gente entendeu que de repente seria interessante. Então, como eles são universitários, eles estão dentro da universidade. Um, é, um estuda pedagogia, né? o outro estuda gestão de esportes, enfim. Então, a gente buscou é, esse tipo de profissional. É, os professores de programação de jogos são programadores bem novos, são dois programadores, um programador de 19 e o outro de 21 anos, é, de, com uma experiência já com, com criança, eles já trabalham com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, então eles já têm essa experiência de sala de aula com criança e agora estão trabalhando com jovens. E produção musical foi o nosso maior desafio, porque a gente teve muita dificuldade de encontrar produtor musical específico para game. Normalmente a pessoa faz propaganda, o produtor faz propaganda, trabalha com propaganda, trabalha com trilha sonora para filme e faz game também. Né? Então a gente teve uma dificuldade de encontrar pessoas especialistas nisso. Como todos os nossos cursos, eles, a gente está postando, é a primeira vez, então a gente está postando em duplas a gente, para todas as modalidades, contrata dois professores, porque a gente tem uma diversidade, vê, experimenta também o que, que dá mais certo, duas pessoas com perfis diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, da turma da Isabelle, que é de, de trilha sonora, que foi o nosso maior desafio, encontrar alguém, a gente trouxe um produtor com uma experiência forte de mercado musical e um outro é, produtor musical que trabalha em agência, e aí, por ele trabalhar em agência, ele trabalhava já com propaganda, com filme e também com games já tinha feito alguma coisa para alguns jogos indies. Então, um, é um pouco dessa maneira, assim, que a gente olhou é, para esses profissionais, tá bom? Sobre a, a sua pergunta, né, a psicóloga, é, esse é um aspecto muito caro para a gente do Afroreg, pessoalmente, para mim também, que também sou psicóloga, né, você viu? na apresentação, então é, a gente acredita sim que a gente está intervindo nas relações dessas pessoas, como eu falei, a gente pensa a educação é, como uma prática pedagógica, mas também como uma prática social e política e porque ela é uma prática social e política, a gente está intervindo nas relações dessas pessoas, então nem todas vão ser jogadores, mas talvez elas consigam se relacionar de maneira diferente a partir desse trabalho que elas estão tendo ali, através desse convívio social ali, é, todos os nossos núcleos no Afroreg, não só para o AfroGames, mas de todos os nossos projetos. A gente tem uma equipe técnica social, então a gente tem assistentes sociais, a gente tem psicólogos trabalhando e atentos também para as questões familiares que essas, que essas crianças e esses adolescentes enfrentam. Então, a gente está, é, sem dúvida, essa questão da autoestima, ela é uma questão cara para gente. A, além disso, o Afrogames especificamente, ele tem uma cota, teve uma cota nas inscrições para pessoas com deficiência também. É, e aí, para essas pessoas, mais ainda a gente está preocupado com as suas relações né, e ampliar as possibilidades de relações dessas pessoas. A gente não atingiu a cota que a gente estabeleceu, a gente ficou abaixo, infelizmente. Mas, enfim, todo mundo que se inscreveu está lá fazendo... A aula com a gente, um dos casos, por exemplo, a gente é uma menina que tem, ela é uma pessoa com deficiência, né, ela tem uma deficiência, mas ela não tem um CID, que é como a gente chama, né, que é o Código Internacional de Doenças, a gente não sabe qual é a deficiência dela, a família não sabe, a gente está tendo que junto, intervir para entender que deficiência é essa, enfim, estar tá atento a isso, por exemplo, tá bom? E eu vou... E eu vou só completar também sobre essa pergunta, né, sobre autoestima, falando primeiro um pouco da minha experiência, porque o Afrogames ele me afeta a partir do momento que eu descobri ele. Em setembro do ano passado, eu estava sentada assistindo o Chantilly falando e hoje eu estou aqui junto com a Mariana falando com com ela né, sobre o projeto. E constantemente eu converso com os professores de produção musical para jogos. Do quanto que esse esse projeto me afetou. Eu moro em São Gonçalo, que é uma região metropolitana do Rio de Janeiro, e é muito longe mesmo de onde eu estudo, mas eu dou um jeito para estudar e juntamente com os meus colegas, assim, pela primeira vez nessa sexta-feira, a gente fez uma música. Cada um sentou no computador e fez uma música assim, e foi um momento muito de união do grupo. assim né São 20 pessoas e quanto mais a gente consegue fazer alguma coisa ali naquele projeto, mais a gente está feliz de estar tá ali, tá mais feliz de estar tá participando disso. E como pesquisadora também né, do projeto, eu acompanho as aulas de LOL. E essa menina específica que ela falou, a Letícia, desde o início, ela vem, conversa comigo, fala alguma coisa, mas nem sempre ela tem uma certa resistência a conhecer novas pessoas e essa semana também no mesmo dia ela me convidou para jogar junto com ela uma coisa que não tinha acontecido juntamente com outros alunos é, e foi bem interessante assim um momento que a maior, uma grande parte assim dessa turma é, participa da bandinha como é que se chama do bloquinho do afro, do afro reg né crianças assim 16 anos e eles tinham que se apresentar em, no outro bairro, muito mais distante também. E eles chegaram correndo para os últimos 30 minutos de aula só para jogar, junto com o professor, junto com quem fosse, e, e gritando assim, gente, vamos, tem que começar, só dá mais uma partida, a gente tem que fazer isso, vamos jogar. Então, assim, dá para ver claramente, desde o início do projeto, assim a diferença que isso tem feito neles individualmente e enquanto um grupo. né Se a gente está aqui para formar... né profissionais, melhor forma de fazer profissionais que sabem trabalhar em equipe também, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Alô, alô. Não está funcionando, gente. Não, eu queria agradecer né, a Selma, a Maria, a e a Cidiane, né? Maravilhosas, assim, as quatro. É, agradecer né, vocês todos que estão aqui nos escutando. É, e eu tenho uma, uma palavra final assim para dar e principalmente a questão que a Isabelle colocou né enfim as quatro, eu, eu sou professora também né eu acho que a, a educação para a gente é sempre um processo tópico né a gente sempre quer mais a gente quer melhorar, a gente pensa lá na frente, eu acho que nenhuma de nós aqui é satisfeita com o que está né e enfim, essa busca e você disse uma, uma, uma coisa né, na sua fala que era assim, ah, eu não sei se eu estou confundindo, se eu estou misturando, se a minha pesquisa, se eu estou deixando minha pesquisa, eu acho que é parte desse processo, né? Se a gente não tem motivação e não tem essa esse encontro alegre, assim, com alguma questão que nos motiva, é muito difícil que a gente continue. Então, eu desejo um sucesso aí na sua pesquisa e que você cresça e que ela continue, que ela amplie muito, assim. Que, enfim, todos nós e todas nós consigamos aí construir, enfim, que é o que a gente espera, né? É, um futuro melhor aí para os nossos jovens. E também pensemos né, é, nas pessoas idosas, que daqui a pouco a gente vai ter né, uma população idosa bastante grande. A gente já vem pensando nisso, em como né, incluir, em como melhorar, em como ampliar as possibilidades para essas pessoas também. Então, eu agradeço a presença de todas e todos e das nossas quatro palestrantes. Obrigada.